E aí, Clã Sheldon aqui. Hoje a gente está voltando com o Salt and Sacrifice. Souls é sensacional para PS4, 5 e está também disponível na Epic Store. Provavelmente vai estar disponível para mais plataformas no futuro. Vamos continuar com a gameplay. Tudo bem, a gente está jogando com o Menininho Careca e a gente está na primeira área do jogo. E a gente vai continuar. Hoje a gente tem que caçar mais magos para concluir mais ou menos aí a primeira parte. e da sequência para o próximo a gente vem aqui no portal deixar aí o negócio escrito a gente já tem acesso a Bolgeran, mas a gente não vai ainda, a gente precisa ficar um pouquinho mais forte não nada melhor ficar mais forte que derrotar os magos a gente está jogando sem armadura, sem nada, só usando nosso bonequinho aqui, espadinha e escudo. O escudo bloqueia 100% mas consome negócio A gente não está usando nada disso Tudo bem, primeiro vamos atrás do Mago de Gelo Já Eu andei vendo por aí Muita gente está um pouco descontente com este jogo Dizendo que ele é pior que o outro eu achei que ele ia ser um pouco maior e eu sei porque. Eu não consigo entender porque eles estão descontentes. Apesar de você poder viajar entre as áreas, ele é meio linear, viu? A gente pegou esse poder já na área anterior. Agora a gente encontra este menino congelado que vai pedir pra gente derrotar um Mago de Gelo Seluzend. Como ele de grau 1? Um. Ele é um dos mais fáceis que tem. juntou vários pode estar ruim a gente começa a caçada a caçada é sempre a mesma coisa você vai seguindo aí o a aura né tipo gente... Pode deixar por conta dos do... inimigos resolver o problema com... com o chefe ou a gente mesmo. Pelo menos tem que aparecer na área que ele está. Outra coisa que é legal: eles vão. quando você está na caçada. Eles vão dropando uns itens, esses, esses bichos que o chefe, o mago. Spama, eles dropam uns itens. Você vai usar para craftarias. A gente pode ó, só descansar e reabastecer que não perde progresso. Você pode fazer essa judiação aí. A cor do, do item que cai também tem a ver com a raridade Os mais raros são rosinhas opa, opa. Muito quase. Tomar o um suco. E aí ele foi já, acho que já para esse final. É, tô achando que sim. Comeu um moranguinho? Dois. Três morangos. Feito. só quanta coisa derrubou Item amarelo fragmento inocente que deixa vivo né com mais HP olha tem um cara aqui pelos deuses estou feito obrigado inquisitor seu comerciante árvore voltarei pelo Vale do Perdão onde abrirei uma loja aí ó Chamamos um NPC e é aqui é onde a gente enfrenta o seno o inverno Fúnebre. o pior ataque dele é a... essa bolinha, não tem nada pior que ela vou bater nele umas duas vezes até ele passado trabalho tranquilo, né? Aí a gente pega ele e tal, agora vamos enfrentar um, um cara que é um pouco mais difícil Que é o do elétrico, o elétrico é bem complicado né? Vamos falar aqui com ele O frio reconfortante, <risos> reconfortante me abandona, a própria vida me abandona não existe esperança neste lugar, apenas desespero. Sua destruição traz esperança. Eu concordo. <risos> Você concorda? Você persiste mesmo na pura desesperança deste reino? Por quê? Você faz o mesmo. Muito sagaz, Inquisidor. Essa foi uma resposta muito sagaz. O calor furioso toma conta desta forma frágil. O frio imóvel se despedaça. E morreu. E aí eles aparecem. Quando você começa uma nova caçada, mesmo os magos que você derrotou, eles reaparecem. O que, que temos aqui? Poste do Peregrino. Ó, que beleza. Isso, aí a gente cai com violência. O que, que você faz assim que derrota o mago? Volta pra base você sempre volta para base para usar todo esse sal aí que você juntou que, com muito sacrifício você pode acabar tomando um desacerto aí. a gente está fazendo uma build de força também não sei se eu comentei a gente gosta de colocar tudo em força usar o menos possível aí de das magias de encanto a gente não usa nada só força vamos aumentar aqui as árvores a gente vai investir no machado machado né pronto investir dos pontos deixa ficar fortinho Vou encontrar o NPC que a gente acabou de liberar. Gostaria de ver uma mercadoria, sim. A gente vai comprar o um valor e mais apelão que tem. Machado. Vamos equipar. Machado escala com força nível S. É o nível mais forte que tem. A gente vai aprimorar ele. A princípio, não sei, a gente está sem pira cinza, olha que triste. Não está explorando direito. Outra coisa que eu não mencionei: quando derrota os magos, aparece aqui ó, um set relacionado ao mago que você derrotou. Então a gente derrotou de giro, de fogo, de veneno e de água. Então você tem aí os sets, você faz com os itens que os monstros que ele invoca, dropa. Isso é legal. Mas eu acho legal. Vamos voltar para lá. A gente tem que escalar até lá em Simão para encontrar o, o mago de elétrico. coisa essencial é colher essas frutinhas é muito importante colher essas frutinhas por acaso seu seu frasco fuleral, fulcro, fuleral fulcro, tiver, não estiver completando é por, é por causa é por causa que você não está coletando frutinhas Vou comer mais rápido machadinho e a gente nem o ela a gente vai explorar este lado esquerdo do mapa a gente não está usando nenhum set porque o set é pesado e a gente está usando muita força então... tem que ficar bem leve para recuperar Estamina rápido, não abre desse lado, eu sei. Frutinhas os baús que são mímicos só só vai encontrar eles muito mais pra frente. Fiapo exótico e minério de ferro. Então não precisa ficar se preocupando com isso. A gente não abriu ali em cima ainda, que triste. E morremos. <risos> é. Tá. Boa. Que caiu já aqui do lado, né? Frutinhas e vamos. Só vamos. Juntou, deu ruim Tô errando o timing, hein? Gasta bem menos estamina também esse machadinho Quantas machadadas a gente pode dar? Machadada pra caramba! Nossa intenção é subir tudo, quase tudo. Essa habilidade a gente pegou aí no primeiro vídeo ainda. Né? Quem não tem, vale a pena tomar um suquinho. A gente vai ficar meio morto, morto vivo. Não vamos utilizar aí o... a forma melhor do personagem. Por enquanto, esse mago muro elétrico ele fica onde a gente enfrentou o caçador. É isso, ó, oh, que belo combo Bem na frente desse totem. Aqui tem o esquema. E aqui em cima. Fica a árvore que tomou um raio. Onde você? Devora Eacrix Nimbo. Beleza, vamos caçar. Para que lado? Ele é complicadinho Vamos deixar aí os inimigos Arrebentar ele A gente pega só as sobras Não são muito rápidos Apesar de ser o um mago de Mago elétrico Desse bicho. Quando você descansa sem usar nenhum frasco fulcral, não tem problema. A coisa também tá não gasta frutinha. Legal que com uns raios. Perigoso! Jogando machadinha. A gente aprendeu a jogar machadinha esses dias. Aqui lá Pra cá. Os inimigos derrotados. Fragmento inocente que é importante para voltar à vida, vamos voltar já que tem tanto, né? Por que não usar? A batalha foi boa, só sobrou itemzinho para gente pegar. Eles estão brigando entre eles. Eles também não se entendem, os magos. Olha só, ele invocou um bicho gigante ali. Tem que descer. Nossa! Temos uma baita sorte aqui com... no. Cair ainda mais. Já desceu, já desceu, que bom. Só bater nele daqui de cima. Beleza, vai tem vários jeitos aí de facilitar a caçada. Tem que prestar muito bem atenção aí no cenário. Opa! Tomamos, hein? Pra onde ele tá fugindo? O negócio não para. Descansar um pouquinho. Ele apareceu aqui embaixo Eu vi que ele desceu demais Bom que... Pro lado do... Pô, cara <risos> Obliterado Vamos continuar a caça Ficou fácil, hein? ficou fácil Vamos se vão, hein? Tomar o suco, vamos puxar ele dali, deixa ele mais pro o meio, fica mais fácil de enfrentar puxar ali ó. pronto demora para dar uma carregada esse poder todo aqui aí essa bolinha aí tem é um Falta pouco. Mais um pronto, resolvido o problema. Não tem uma fórmula assim muito correta de enfrentar esse bicho. Vai com calma. Com um calma e observar Acho que o melhor momento é quando começa a sair dando espadada E para tudo que é lado E no chão, quantas coisas a gente pegou Como você Cálice, não, onde? Esfolarei sua cara Você está confusa, não é? Porque quem quem é você? Arrancar seu coração, arrancá-lo Leva aqui Você me abandonou Silêncio, onde estão os batimentos do meu coração? Quietude, onde? Não, silêncio <risos> Tá meio confuso, parece aí, ó, estes são todos os magos dessa área. Com isso, você consegue abrir todas as portas. E aí, quando você abre a porta, você tem o mesmo mago, só que um pouco mais difícil. Aí, o. sei lá. Evoluir e aí, a gente encerra o vídeo por aqui. Foi só mais esses dois mapas mesmo. Estamos quase no nível 20. O que, é que eu preciso para subir no nível 20? O 1700 é... é coisa. hein? Vamos terminar bonitinho. E aí, o que a gente vai fazer? Não tem muito mais o que ser feito. No próximo vídeo a gente vai achar essa habilidade aqui, ó, vai melhorar muito a vida. Vamos para Bolgueran, tentar os chefes lá e os magos de lá, tem um mago que é ó, capixado. Aí a coisa começa a ficar difícil. Fica assim então, pessoal, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dando de nossos vídeos. A gente joga Jogo Indie, Metroidvania e acumulações.